Mano, eita, já começamos o nosso dia de Edirman. O Delete tá bugado para mim. Parece que ele tem tá outro canto. Ô, Delete, você tem paraquedas é, aí? Tenho. Aqui, Delete, ele é pra mim. Aqui, ó. Vamos para ilha. Tem que clicar no paraquedas? Sei lá, só fui. Nossa, tô em cima de um bloco, velho. <risos> Delete, seja bem vindo a sua primeira vez na vida, pisando da ilha de Aether. Ué, como assim? Não é a sua primeira vez também, não? N não. Ah. Não, mas é que eu acho que eu não consegui nem pegar madeira que meu PC travava. Tá tranquilo. Então, a minha primeira vez pegando madeira na Aether. Pera aí, Delete, Ué. antes de qualquer coisa, faz o seguinte. O que que tá pegando essas bolas na gente? Cara, então, parece... Eu acho que é aquele bicho lá em cima voando lá, ó. Como? Parece um escorpião. Delete, eu tô com... Eu, eu, eu tô venenado. Delete, que tô envenenado. Detect, tô envenenado! Leite, meu corpo tá mexendo sozinho! Nossa, você tá sangrando, LG! Calma, eu tenho que ficar para cá para não, não sair da ilha. Mano, você tá sangrando? Será que não fosse um canguru, não? Calma, Delete. É que canguru feio, meu Deus do céu. Isso aqui é no céu? Não, tô doente, você tá conversando aí com o canguru. Leite, quer saber? Vamos fazer o seguinte, cara aqui, aqui, ó. Para começar bem a nossa jornada de Aether, como prometido, vem cá, Dr. Vem, vem cá, bem na pontinha da ilha. Pode ser aqui assim mesmo, tá bom? Só fazer, vai. Delete, menos a comida, tá bom? E o livro do Aether. É tudo, tudo, tudo. menos a comida e o livro do Aether. E o bloco. Um que... tudo. Pode ficar com paraquedas, livro do Eder e comida. Nossa, velho, vamos perder tudo. Bom, o nosso objetivo era ter uma experiência do Eder, né? Então tá, então. Os minérios também? Isso os foi tudo. Ah, eu joguei tudo. Joguei esse escudo aí também. Bom, vamos começar então, né, <risos> Bora começar. Ela vai sobreviver daqui direto. Ah, mano, eu sempre quis fazer isso, de verdade. Isso não era nenhum requisito para sério, mas é para mim eu queria fazer isso, sabe? Isso é, isso é, será que tem como? Isso não é usar de algum item lá do, do no Overworld normal? Se precisar muito, a gente se vira para voltar, mas eu acho que não vai precisar. Tem até slime, ó. Mano, e pior que nosso portal tá lá em cima, para nós Otra tá. vez que vocês levam da, da água dropa aqui será? Dropa água? Ele não morre né? Tá cara né? O <risos> que, que que deu? <risos> Eita! Cadê uma paraquedas para morrer né? Querendo uma Deus, paraquedas colocar? Paraquedas, eu né? paraquedas. Eu fora, paraquedas! Eu joguei fora meu paraquedas! Dropa aí no chão pra mim! Eita! Para uma paraquedas abondo também! Agora <risos> ver como que eu vou descer, ele, gente? Não! Sim, Delete, aqui, ó. cara, é que eu levei dano de queda, não posso você ir aí. Você isso, tá com pouca vida? vida? Tô. Tá, pera aí, deixa eu. Mano. Calma, Você tá jogando para queda? Você tá eu tenho uma ideia pra te salvar, calma aí. Como? Bom, já começamos bem um o hardcore, né? <risos> eu tô preso, eu tô preso. Aí, Aqui é o meio do bloco, né? Tá bom. Delete, calma aí, não, não vem ainda. Mas se você me salvar, eu não tenho nem comida pra gente na vida, gente. Mais alto, né? Tá bom, peraí. Sobe um pouquinho. Você passa de mim. Boa! Aê! Cuidado não. aí! <risos> Dutch, a bom comida bom, eu falei bom. que podia manter. Eu ah, ai, eu caí de novo. Aqui. Eu caí de novo ali. Pronto, pronto. Aí, eu, aí, eu... Vou... Quebra a nuvem. Quebrei, aí, quebra aí. Ah, não, a comida tá aqui no inventário. Não ah, não, não. A comida podia manter. Ó, oh, mano, mas é muito legal que, tipo assim, a gente já, já começou explorando aqui o Ender. Já estão mexendo com nuvem, estão mexendo com bicho. Dutch, vou deixar isso aqui. Eu vou deixar aqui pra trás. Vai Vai, vai ser um, aí, vai, vai aí, ser um vai. marco da nossa história, tá bom? Mano, eu achei que eu ia morrer, velho. Pois é, né? Ó, Dutch. Dutch. O quê? Bancada de trabalho. Nossa, não sei. Não Meu sei se eu quero falar empolgado. Bancada de trabalho do Edner. Meu Deus. Vai uma nota aí, vai. Bela nota, diria. Olha, né? É a única bancada que nós tem, né? Fazer o quê? É, tem que fazer outra aí, né? Mas porque nós gastou toda a madeira te resgatando ali. Oh, tá, tá, Delete, ó, oh, deixa eu testar uma coisa aqui. Tem graveto do Aether e tem, obviamente. Delete, Delete, Mano. atenção, atenção. Que que picareta foi? de respeito. Olha, que bonita. Picareta, é bonito, picareta né? nota pânico. Picareta nota pânico. Vai falar que. Delete! Vou fazer uma pra mim aqui, tá? Delete, Delete, sua picareta é ruim, essa diamante. Pode Hã? jogar fora. Confia, confia em mim. Joga sua picareta de diamante fora. Eu vou te provar que isso é melhor. Ah, eu não queria jogar fora, ele já tá escondendo joga. Cera, Confia véi. em mim. Delete, quebra uma cima pedrinha pedrinhos, Delete. Quantos veio? Tá duplicando! Delete, e é, é rápida? É rápida? Eu vou fazer mais aqui pra mim. Eu vou fazer uma picareta de, de pedra sagrada. Peraí, será que a madeira duplica também? Vamos ver. E aí? Oh, duplica a madeira, LG. Ô, oh, Delete, oh. e sabe uma coisa bem legal? O nome da picareta é essa, essa aqui que a gente tá usando de madeira? Delete. Só Calma aí, duplicar. já falo. Já falo. Delete. Que isso? Ah! Ah! A ah! gente comeu, a gente comeu, a gente comeu. O que aconteceu? Drat, vamos pra cá. A gente, a gente tá muito no canto da ilha. É, melhor sair da beirada, velho. Já é, tem um furacão ali também. Mano, o que foi é aquele furacão? Eu quero ir no olho do furacão. Não, Drat, não. Meu Deus. Ah. Sorte que ele jogou pro um lado que tá de boa, né? Ó, oh, mas ele me jogou argila. Drat, vamos, vamos entrar na caverna aqui, né? E como eu ia te falar, cara, Essas coisas, os itens de madeira, a tradução é tipo é raiz do céu. Raiz e do daí, céu. é. E essas pedras quebrando é pedra sagrada. Deixa eu ver aqui, ó. Holy Stone. Ou well, é a banana Holy Stone, né? <risos> Não tem uma banda que chamava Rolling Stone? Tem. Tá, ó, oh, Delete, eu quebrei alguma coisa diferente. Eu consegui um um Shard. Meu Deus, Let, você comeu, o que vai comeu. Let, esses bichos tá complicado, cara. Será que dá pra fazer uma caixinha de, de pedra também? Dá, dá. Mano, esse bicho aí fica engolindo. E esse, esse, e esse slime, mano, ele me dá medo, tá ligado? Nossa, LG, Eu vou fazer um, um machado, uma pedra, uma. O oh, cara fez uma espada, cara. Uma espada ali. Delete, eu fiz uma tocha. Tocha do quê? Tocha de ambrosium. Oxi, eu também cara. posso fazer uma tocha de ambrosium. Cara, eu gostei, eu gostei. Pera aí que tem um livro aqui do Aether. Deixa eu ver uma coisa aqui. Delete. Aparentemente, essa da picareta, ela. Tá vendo esse minério amarelo? Sim. Nossa picareta você dropa esse minério às vezes quando a gente quebra uma própria pedra. E essa picareta, ela é capaz de quebrar o minério do próximo tir, que é o Zanite. Cara, mas pera, esse minério aqui é minério mesmo? Dá pra fazer armadura e então, tudo? Então, esse daqui eu acho que é um carvão. O Zanite, eu acredito que seja alguma coisa das ferramentas. Ah, bora pegar. É, pelo que eu vi que só dá pra fazer tocha mesmo. E um bloco. Sim. Ó, oh, mas Delete, eu já fiz umas ferramentas básicas. Vamos sair daqui, cara. Eu queria ir pra outro lugar. Bora, bora. Aqui tá muito feio, velho. tem um lugar melhor, não. Eu vi que lá para lá tinha um castelo, velho, então, Aquele ó. castelo é uma dungeon, Delete. Melhor não. V vamos subir primeiro. Vamos subir. Pera aí, gente, Pula, pula, vai. Tá, isso foi bom, mas como que a gente vai pegar de volta agora essa nuvem? Eu, eu vou na moral mesmo. Delete, tô envenenado. Nossa, tá cheio de minério aqui na caverna. Pera aí, Delete, eu tô envenenado. Delete, eu peguei um, um arco. Um. Sei lá, Delete. Mano, é a bolinha que, que aquele bicho tá jogando, velho. Não, foi a planta que me envenenou. E essa Delete, bola esse bichinho aqui, aí. ele dá tá aqui no Quebec. Se acertar a gente, a gente é capaz de cair da ilha. Eu já quei uma vez. Delete! Tem um coelho ali! Pega! Ah, Delete. É, mano, eu tô envenenado. O quê? Eu peguei um coelho! Nossa, ai, o negócio tá me jogando fora da ilha, LG. Dá para pegar essa nuvem aqui? Dá. Me joga fora da ilha agora, me joga fora da ilha agora. Ai, ah, gente tô pegando mais nuvem aqui para nós, tá bom? Não sei se essa é, a essa é a nuvem que faz a gente pular, mas eu quis pegar. Mano, o bicho tava. Então, tá cheio deslame slime aqui. Eu acho que é essa nuvem faz eu pular oh, sim, velho. Eita, pra eu, ó, Delete. Olha, olha a altura que eu pulo, Delete. Como... Delete! Oh, mas olha as moas! Shift. Delete, isso aqui é uma moa. Cadê? Aqui é a moa. Só que essa moa aqui, ela é raivosa. Nossa, que bonito. Olha só pra mim. A gente, a gente ficou lá morrendo de, morrer, de medo de morrer, mas olha só. Ah, só segurar o shift. Delete, olha mais uma moa. Essa aqui é moa passiva, caixa. Cadê? Deixa olha moa. Essa aqui é a moa. Nossa, que bonitinho, parece um dinossauro. Então, nós vai domar uma delas qualquer dia aí também, ó. Tem porquinho do céu, tem vaquinha do céu. Bom, vamos, vamos ter que pegar a comida do céu, né, Delete? Vamos então. Achei uma comida do céu que não tem que mexer com os bichinhos. Cadê? O que, que é isso aí? Olha a plantinha. Ah, Olha a morre aqui. Essa mão a é uma marmitinha. O slime, o slime, LG. Zé, eu vou morrer. Vamos vou morrer, eu vou morrer. Corre, corre, corre, corre. Calma, calma, Dad, calma. Aqui. Boa. Tô correndo, Dati. Onde você correu? para pra cima. Aqui, ó. Eu peguei uma nuvem e vim pra cima. Tô indo aí, tô indo. Aí, o negócio não deixou andar direito, velho. Veneno? Tô... Nath, tô... Meu Deus do céu. Nath, acho que não foi uma decisão muito boa. Aí, passou o veneno, Nath, Nath, passou. a gente tá numa. Acho que a gente tá num bioma que não é seguro do Aedra. Tem nuvem que derruba, tem madeira de carvalho. Ah, LG. Não, tem uma né? árvore daqui, de ouro então. aqui. Tem uma árvore de ouro. Vamos sair daqui, LG. Vamos tentar ir pra outra ilha que essa ilha aqui não tá muito segura. Pera aí. Tá, vamos, pra vamos pra lá, vamos pra lá. Tem outras ilhas que é mais de boa? Eu acho que tem, eu não sei, cara. Peraí, você tem um coelho ou não? Não tem. Tenho. Putz, você é o mais um coelho, Se né? você ia poder fazer que nem o que flutuar ali aqui, ó. Eu me flutuo. dá um paraquedas. Você não tem o seu? Não, eu joguei fora sem querer. Tá, to toma então. Vamos lá, gente. Pula, pula porque eu vou atrás. Yo! Ah, eu consigo dar vários pulos no ar, Delete. Né, o coelho, ó. Paraquedas me jogou aqui para baixo, velho. Vou ter que pular um pouquinho. Tudo bem, você usa nuvem. Let's achei ovelhas. Nossa, tá cheio de nuvem aqui, velho. Achei um coelho para você aqui também, Delete. Né, Boa! Pera aí então. Mano, tem uma areia aqui que ela tem a mesma propriedade que um bloco de, de gelo. Oxi! eu já tô achando uma. Essa aqui parece uma areia legal. Eu tô achando blueberry para comer, tô achando slime d'água. Pra matar. Mano, eu achei um bloco de pedra que ele parece uma Glowstone. Pega ele, pega tudo, pega tudo. Drat, slime isla, de ouro. Pega essa Glowstone aí, ó, cinza. Ué, isso é uma Glowstone? Esse aqui é o Ice Stone e eu tenho a Glowstone. Que da hora. Ice Stone. Delete, onde você quer morar? Mano, aumenta render distance aí, LG. Vamos jogar com um monte de render distance? Delete, eu tô jogando com muito. Eu tô jogando com 19. 19? Então eu vou colocar o meu no 19 também. Delete, na nossa casa tem que ter essa árvore plantada. Bora, vamos plantar então. A gente olha, a, a, olha a partícula. Mas, não, essa aqui já? É, tem que dar um nome pra ela. Não, mas pera, não tem. Que será que a gente plantar na nossa casa? Aqui, ó. Já peguei a sapling. Vai ser o Jorginho. Jorginho, Árvore Jorginho. de Jorginho? Tá, então, na nossa casa vai ter várias árvores de Jorginho. LG, tem outra dungeon lá em cima, lá, velho. Onde? Lá, ó. Ah, aquela lá nós vai depois. Aquela nós vai depois. Delete, eu tô pensando aqui numa coisa, mano. Eu, eu queria que a nossa casa tivesse vista pra aquela dungeon celestial lá, sabe? Qual dungeon? Aquela lá do Coliseu? Ah, aquela lá? Aquela é. Que dungeon que é aquela? Aquela das Valkyrias. Mas isso uh, é bicho ruim. Delete, sim. V vem cá, vem cá. Pega um coelho aqui pra você embaixo, ó. Aqui onde eu tô. É que tem um slime aqui, velho. Ah, eu vi você entrando nele. Aí, Mano, o slime pulou alto, quase me matou, velho. driba ele, né? Vem cá, me segue, me segue. Tá, esse colhinho eu já não vou ter mais dano de queda. Mais ou menos, olha, Ele tá aqui na água. Como que pega? Só clicar com o direito algumas vezes. Olha, é, boa. É. Então, né, eu tava pensando aqui, cara. Eu acho que tudo aqui é bioma éder, Não tem mais biomas. Então a gente pode morar naquela ilha vasta mesmo. Naquela lá que tá cheia de bicho? Então, mas por que será que tá nascendo bicho lá, né? Eu tô tranquilo, hein, LG. Tô tranquilo. Você quer morar aqui, então, Dutch? Né? Mano, aqui parece ser bom, velho. Tá, então, né? vamos primeiro aqui, ó. Vamos primeiro tirar, tirar as árvores daqui pra gente fazer um espaço legal pra gente morar, né? As madeiras duplica, velho. Eu não conseguiu quebrar a árvore porque o meu, o meu coelho ele fica na frente. É, exatamente. Vou dar de quebrar sem perder meu coelho. Pera, eu tirei o meu, meu coelho dá de dá mim. Dá, eu, dá, dá, meu coelho morreu. Dá para quebrar a árvore? Pra... Ah, não, ele tá aqui. Tá. bonitinho, ele ficou grandão, velho. Ele fica. Queira... Ó, uh, tá. Ah, Delete, eu já, já tirei essas plantas carnívoras aqui que ela só ferra com a gente, né? Drat, olha lá. Tem uma árvore azul. Lá casinha pequenininha? Eu quero a árvore azul depois. Ó, como que nós chegamos lá, velho? Ah, depois nós chega, depois nós chega. Ó, ah, Drat, então, já que aqui vai ser nossa casa, vamos marcar território aqui. Como nós vamos fazer isso? Vamos plantar. Uma árvore de Jorginho aqui no meio. Jorginho? Cadê você? Delete. Ai, Jesus, caiu. Ovelha vesga, você viu o Delete? Eu caí, eu caí, calma. Tô voltando. Ficou pra onde? Cai aqui pro ladinho aqui. Ah, tá. Você quer ir pro mundo normal? Quando eu caio no mundo normal, cai sem sem um efeito mesmo de queda, assim? Não sei dizer. Mas, tipo, você, cai, você cai em queda livre, mas como você tá com o coelho, eu não sei o que vai acontecer, não. Delete, cadê você? Vem cá. Plantar. Você pode voltar o ele pro mundo normal? Ah, pode, mas né? por enquanto nós não vamos voltar pra lá, não. Você vai tá ficar aqui agora. Ponte ó, vamos esperar ela crescer, hein? Delete, como eu tô vendo por aqui, ó, acho que você também, tem vários tipos de nuvem. Tem nuvem rosa, tem nuvem branca. Tem a azul que já pegou. Tem a nuvem dourada. Tem nuvem amarela. Tem a azul LG, que, que é amarela. o que isso? Aí, tá de ser LG? Aqui, ó, o mardito. mas nós temos que acabar com esse mardito. Mano, a sua ele tava voando, velho. Ele tá, ele tá machucando nossos, nossos, nossos animais. LG, eu vou acabar com isso. Tá bom. Que situação, né? Então eu tô mesmo! Você viu? Você viu? Você viu? Você pegou isso? Eu, eu duvidei, mas eu vi, eu vi, eu vi. Mano, que jogada, velho, que jogada. Foi o foi, foi, foi próprio Renato, né? Tá, delete, é o seguinte, pera delete, eu, agora é minha vez. Agora é minha vez, Agora é minha vez. Vai lá, LG, vai lá, LG. Yo! Yo! Oh, louco. Acertei! Aí ó, matou, matou, matou. Então, Delete, como a gente já plantou a árvore de Jorginho, vamos tirar todas as outras árvores que tem aqui nessa ilha para a gente poder ter um espaço mais legal aberto para a gente saber que que é nosso e depois vamos procurar algum minério mais pânico. O que você acha, mano? Eu acho da hora, eu acho que seria legal a gente fazer também uma muralha, vai né, importar uma muralha? Nossa, uh -huh. uma, a muralha dos céus, né? É, a gente poderia usar um daqueles blocos de Valkyria lá, né? Ou não, vai, vai que tem mais bloco aqui para gente explorar, né? Fazer um machadinho para mim e fazer um machadinho de pedra. Meu, meu, eu tenho que tomar cuidado para não perder meu coelho depois. Eu queria que a nossa ilha tivesse muito coelho. Delete. Eu botei aqui o um menu de só do éder isso que a gente tem expansões do Éder Tem muitas coisas que a gente pode fazer, como por exemplo, tem um baú azul, tem o um baú daquela madeira que a gente já fez, tem itens de fogo de fênix. Da... Tem armadura roxa, Delete. Eita, Delete, tem picareta, machado e pá da Valkyria. Mas você então... tá falando muito dessa Valkyria aí, velho. Começando a ficar curioso. Nós vai pra lá. Tem presente, tem árvore roxa, árvore decorada de Natal, tem capa, tem luva, anel, tem espada poderosa, balde de várias cores. E isso é só do, isso é só algumas coisas que tem aqui no Aether, Delete. Então, mano, vai ter Muita coisa pra gente fazer da hora, cara. Mano, você colocou os adons do Aether? Eu coloquei alguns, cara. não coloquei, tipo, todos que existe por causa que eu, eu não conheço. Então falei, mano, os que, tá, que parecem legal, a galera até elogiando, eu vou colocar. Eu coloquei. Mano, eu nem sabia que tava pra fazer um expandir mais ainda. Então, mano, é que até onde eu sei o mod do, do Aether deu uma parada porque o cara foi trabalhar no, no próprio Minecraft. Caraca, imagina você é um mod e, e trabalhar no mojang. Então, mano, se eu não me engano, isso aconteceu com o cara do Aether e com o cara que fez o, o Mo Creator, sabe? Aham. Uh -huh. Que parece que esse virou o mod, de, o, esse cara foi o cara cara Que fez o cavalo do Minecraft. Moco O cara do ah, é. Ele ajudou o Note a fazer o cavalo. Mano, wow. é, essa é a série, a série que eu brinco de enciclopédia, né? Todo, todo episódio fala alguma coisa, né? Nossa, eu não sabia, não, velho. Muito doido. É, viu? Vamos atrás do minério de zanite, porque aparentemente, quando essa pequena tá sagrada, a gente consegue pegar o um minério de zanite. Você, você acha que é legal a gente minerar na nossa ilha, da nossa casa, ou a gente é naquela montanhona? Cara, vamos na montanhona, mano. A gente tem que explorar, velho. Tá, pera aí, Olha o seguinte, então. Eu vou fazer um baú duplo aqui de itens do céu. aqui prontinho. a gente guardar nossos itens. Pode ser pra gente não perder tudo, né, caso a gente morra. Um o velho? Deixa eu ver isso aí. Ó, oh, deixa eu deixar uma Ei, A ovelha tá flutuando ali. Mas eu, eu, eu acho que dá pra gente fazer uma coisa melhor, mas não agora, tá ligado? É, não dá pra fazer fornalha, não, velho. Tô com um monte de carne aqui. Dá, dá, dá uma pesquisada aí. Dá pra fazer, dá pra fazer. Cadê a fornalha? A fornalha normal? Esse negócio, esse negócio é igual carvão, né? você falou, não é? É, esse é ali é igual carvão. É, mas não funciona, não. Ó, testa aí. Dá nada não. Vou fazer com madeira aqui, ó. Delete, descobri aqui que tem uma cama do Aether. Pode usar lã de qualquer cor e também pode usar as madeiras daqui. O único problema é como a gente vai conseguir essas lãs. Deixa eu ver se tem um jeito legal de conseguir a lã branca. Achei, achei. mano Eu sempre procurando o jeito mais pacífico de conseguir as coisas. é né? sempre no menos pacífico, né? Mano, mas não tem outro jeito, ele Até tem que ter. Dá, dá para te conseguir fazer lã com, com com linha. Não, mas aqui no Nassaranha, que é o céu. É verdade, né? Bom, você tem coisa para fazer uma cama já? Ó, tropei lá ali, ó. Tô tentando achar outras, outras ovelhas. LG pode ficar tranquilo, velho, que essas partes. Só assim, deixa comigo, tá? <risos> É, tipo, o problema é que a, a, agora como nós vai ter ovelha na nossa ilha? Ah, mas essas ovelhas nasceram do nada. Pode nascer outras do nada também. Ah, vai, vai aqui, né? Delete, marca esse PowerPoint aqui. Para marcar esse PowerPoint é só clicar na cama, mesmo? Ah, aqui, ó, marca esse PowerPoint aqui, ó. Marcou? Então, Delete, vamos pegar nossos minérios pânicos para ficar pânico. Olha, como que você vai lá? Ah, ah, sim. Boa. Delete, eu quero pisar nessa nuvem. Delete! Mano, eu tô voltando. É ah, porque aquele bicho ter toma bola de SC. Delete, olha aqui, ó, na nuvem. Tô chegando aí, tô chegando aí. Nossa, dá pra literalmente andar no ar, velho. Delete, dá pra fazer paraquedas com, as, com essas nuvens. Para aí, não, peraí, para peraí, para peraí, para peraí. Delete, de, devolve as nuvens. Pra quê? Se a gente vai morar aqui, vamos pegar uma nuvem de outro canto. Vamos estragar a única nuvem que tem perto da nossa ilha. <risos> Verdade. V vamos pra lá, cara. Dá, dá pra ir boiando aqui, dá pra ir boiando. Ó, pra cá tem um montão de nuvem, baquinha, tem várias coisas que a gente pode pegar pra, pra melhorar a nossa ilha. Olha pra mim, LG. Mano, pior que tá da hora a cena, hein, Delete? Porque você tá passando pelas partículas de ouro aqui. Bonito, né, velho? É doido, doido. Mano, essas facas aqui. Mano, eu vou ter que. Eu vou fazer uma vez, vai. Eu quero ver o que acontece. Ah, as dropam coisa normal. Que isso, LG? Matando os bichinhos. Dá, né, é mentira, é fake. Ó, Delete, eu não tô vendo nada demais aqui, cara. E você? Mano, os minério pelo que dá para ver. Mano, meu Deus, velho. O slime aqui fica pegando eu. Delete, acho que o rolê é a gente, a gente minerar, né, Delete? Pra pegar o Zanite. Ó, oh, só que tem minério, velho. Nas partes de baixo. Nas partes do lado da, da, das coisas, das ilhas. Calma aí, como assim? Deixa eu ver. É, ó. Aqui nas partes. Na, onde tu mostra aqui, ó. Aonde que eu não vejo. Na, nossa lateral, na lateral, Ah, tá vendo? tô vendo. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa já então. Ó, a gente pode pegar daqui assim, ó e começar a minerar, ó. ó já achei ah, um net, mineralzinho. Achou? Boa, então vamos minerar por aqui daí então, mais fácil, vai. Ah, não é esse aí que você quer? Ó, amarelo? Mano, esse slime. estão tá me irritando. Esse slime tá me irritando. Pegou você! Para no céu! Espada no céu! Ó, oh, dropou uma coisa diferente, hein? Dropou uma bola de slime agora, né? Dropou zuzinho. Oh, ó, Delete, eu acho que é uma boa a gente cavar, tipo, um 3 de altura para nós não perder os coelhos. Ou oh, sabe o que ele pode fazer, Delete? Vamos fazer uma casinha para eles aqui, ó. Ah, vou tancar a porta então e vou colocar a tocha. Tá, então agora vamos tentar minerar, vamos pegar os minérios diferenciados. O que você acha? O bora, nosso bora. objetivo é pegar zanite para fazer uma armadura e para um pra gente, tá bom? Mano, eu não sei o que é zanite não. Você vai ter que me mostrar. Delete, eu acho que zanite é um minério roxo, mas até onde eu sei, zanite é simplesmente um minério que tava falando que a nossa picareta pega. Ah, não, nós só consegue minerar zanite então. É, é o que a nossa picareta tá, tá permitindo na, na situação atual, tá ligado? Vem, dá bem que eu tô sem madeira, LG, porque minha picareta já tá quebrando. Eu tô fazendo a mesma coisa, eu acho. Nossa, olha aí, ó. Ó, oh, deixa, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu fazer pra você, picareta. Toma aí. Eita! Ó, oh, duas picaretas e um botão sagrado pra você. <risos> Essa do botão eu não entendi, não. É porque eu fui sem querer. Bom, vamos continuar acabando aqui, então? Bora, bora! Delete, minha primeira picareta quebrou, cara. Eu, eu vou descer as camadas pra ver se acho alguma coisa aqui mais embaixo, cara. Cadê você? Tô, tô, tô zanit. Já Achou já? É Zanite? Zanite! Delete! Tô com minério AP. Tô com minério AP. Só que dá um problema. PC. Só achei cinco Zanite. Né? Sempre assim mesmo. Eu fico de fora, ah, né? Deixa, deixa eu dar um bisu aqui. Tem espada de Zanite, pá de Zanite, anel de Zanite. No anel, não tem nem dedo, velho. Colar de Zanite. É bracelete, então. Calça, capacete, luvas. Peitoral, bota, machado. Uma varinha da, da natureza e um altar, Delete. Eu quero achar um Zanite, mas não achei nenhum. Delete! Tem escudo de de Zenith. Mano, delete, delete, delete. Você tem que aqui? Dá para fazer Deus e o mundo de Zenith. Mas então é tipo um diamante aqui do, do Aether, é isso? Mano, eu, eu acho que a gente tem que pelo menos fazer mais alguma coisa de Zenith. Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Eu, eu não vou gastar fazer sem você, tá bom? Eu vou esperar você para jogar. Não, eu, eu também quero ficar com, com Zenith. Nós vamos usar na mesma hora então, pode ser? Pode. Achei uma pedra diferente. Hein? Eu achei também. Achei uma Aether Dirt. Eu também. Nossa, a gente achou junto. Pois é, né? aqui nós tá, a gente está na altura 34 ainda. Né? Dá para descer bastante. Eu vou descer um pouquinho, então. Né? Só que nunca cava para baixo. Cava em escadinha, porque nunca se sabe se você está aqui no void. né? Não, mas eu estou cavando no meio de dois blocos. Ah, então beleza. Mano, tô na menos 22. Não, na 22, na verdade. Ah, tá. Opa, cheguei no limite. Cuidado, cuidado. Cheguei também. Ah, você está perto de mim? Cadê você? Boa tarde. Vamos, vamos acabar pros lados agora, então. Vamos tentar achar. Será que vai ter aqui na beiradinha, aqui, vendo, né, finalzinho? Ah, tá? tem que ter, tem que ter, ó, É o Zanite. Outra coisa que pode funcionar também é a gente olhar pelas bordas e fazer ponte, né? Porque a gente viu na borda da ilha outra vez, né? É, eu vi, eu, eu tinha visto o na borda da ilha já. Mano, o falou que achou, mas eu não tô achando o Mano, eu tô na camada 36, LG. O tô vendo seu nome aqui, DLAT. Tá, deixa eu ver o tanto que eu tenho aqui de Zanite. Nossa, é tipo uma esmeraldinha, né? Eu tô com 5, LG. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá com 6? 5? 5? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Então, peraí, The ah. com cinco dá pra te gente fazer uma peça de armadura e uma picareta para cada um. Ô, louco! Mano, peraí, tal. peraí. Vamos vamo encontrar nossos coelho. Mano, acho que é melhor nós subir e tentar achar o lugar que nós voltou, na né, vez. Será? Tá bom. Eu acho que sim. Tô tentando quebrar com o machado, não funcionou? Quer picareta? Não, não, tem que isso. Mas so sobe aí, né, porque senão você vai ter que quebrar a tela. Sobe do lado, né, o Mundo? Calma, calma, ah. calma. Ah, você, você... não, mas não é. vai funcionar, não, não vai funcionar, não. Achei que tinha um buraco aí já, vai. Ô, Delete, imagina nós tá subindo aqui e achar mais zanite, doido. E você achou? Não, tô falando, mas isso é legal, né? Não, isso é ótimo. Mas não deve ser muito difícil ficar full zanite, né? Cara, não sei. Eu acho que depois a gente vai pegar esse zanite vai ficar mais fácil. Delete, tamo chegando, tu vira um bando slime. Dig, dig, dig, boy, dig, boy, moboy. eu me considero uma pessoa livre. Mano, você nem esperou eu, velho. Ué, nós começou a subir é... junto. Não, ordinário, me deixou aqui trancado, Vai Trancar num buraco, num, numa masmorra. Ô, Delete, mas eu não tô achando onde a gente deixou nossos coelhos. Aí, tô Estou livre, estou livre. lá. eu acho que eu vim para o lado errado da montanha, cara. Deixa eu ver. Eu acho que é para cá, LG. Aí minha mão, onde você está? Ó, aqui onde eu tô. Aham, uhum. certeza, cara. Ah, Aqui dá para descer mais, né? Achei, achei, achei. Como você está descendo isso? Ah, você ficou com paraquedas, na é verdade? Aqui, ó. Aê, nosso <risos> coelho tá aqui ainda, tão, tão livre. Aqui. Vem cá. aí boa. O cara roubou meu Coelho, velho. Eu não sei exatamente o que, que é, mas se eu, fico, ó, se eu olho pra lá, não funciona. Mas se eu fico de ladinho, tem alguma coisa laranja lá longe. Eu vou colocar o Chuck no 54, Delete. Tem alguma coisa lá. Mano, Delete é uma ilha só de árvore dourada. Mano, eu vou colocar o meu também. Cadê? A, a, lá na frente. Atrás daqueles dois templos da Volquina. Não sei por qual motivo, tá vendo? Eita! Nossa, que bonita é uma ilha redonda, velho. E Mano, tem, tem alguma coisa lá também. Tem alguma coisa lá e só tem a ilha redonda e só tem. É... Árvore Ar de Jorge. Mano, eu acho que a gente deve ir lá, mano. Quem quer, comenta. Quem quer, comenta. Eu quero ir lá também, vai. como é que eu vou diminuir isso o nosso PC vai é morrer, né? Imagina fazer um castelinho lá, vai. Bom, Delete, por enquanto, vamos pra nossa casa provisória ou casa eterna, né? Não, eu acho que não vou fazer muita coisa aqui, não, porque não a gente sabe como vai ser lá. Ele é redonda, quem sabe naquela né, é morada. É, pois é, pois é. A gente, a gente, se, se o pessoal quiser muito, a gente pode explorar ele é redonda pra ver se faz a nossa base lá. Bom, de qualquer forma, Delete, pra ir pra nossa casa que agora é do Espalito, né? Porque querendo ou não, a gente tem agora essas duas que faz voar, né? Oh, e por sinal também, eu tô comendo só Blueberry agora, Delete você? Mano, eu tô comendo nada ainda. Tô comendo carne crua. Mas Delete, só quebrar as plantinhas de blueberry aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, é verdade. É que eu não passei por nenhuma. Nossa, eu passei por vários aqui. Ô, oh, Adelete, eu nem mostrei pro pessoal aqui, né? Mas como você tava minerando o Zenit louco, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete picaretas. Eu gastei quatro e fiz mais sete. Nossa, eu tô com um monte também. Tô com as cinco aqui no inventário. Cadê você? Nossa, ah, esse blueberry, blueberry ele nasce, aí? Ele nasce muito rápido, né? É, o blueberry é bom, cara. Ó, oh, Adelete, aqui, ó. E Será que vai dar pra chegar? Cara, eu acho vai, que né? sim. Vai é só, ficar, é só ficar apertando é. espaço por causa que nosso coelho pula daí. Ah, você não precisa ficar apertando você pode segurar o botão do espaço. Delete. Ah, boa. Você não ia gastar meu espaço que toa. Eu nossa, vai dar para chegar muito. muitos se quiser dá até para passar a ilha. Véi. Eu, eu vou tentar pousar em cima da crafting table. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se o cara, se o cara é cara e eu vou passar dela. Aí ó a gente chegou aqui com vida, com minério. Eu acho que agora tá na hora da gente fazer nossa casa. Delete, ótima dica. Vamos então fazer a nossa casa.